Eles são a próxima geração e é uma geração do, do descontraído que não quer saber e logo se vê, do imediato, do ah logo se vê. E eu penso, são estes losers que vão estar à frente das empresas, Sabes? a tomar as decisões que não sabem, não sabem tomar, porque não procuram, não sabem, o desconhecido é. E eu penso assim, bem, estamos a criar uma boa geração então, estamos todos lost, não é? Precisa o que eu quero dizer. É aflitivo. É aflitivo as, as pessoas não crerem isso. É indiferença total. Estes miúdos é uma indiferença total de qualquer paradigma. Há alguns, não é?